Já estão abertas as inscrições para a Corrida do Trabalho 2018, etapa Sinop, que será realizada no dia 12 de outubro. O evento chama atenção para o combate ao trabalho infantil. Ao todo, são oferecidas 300 vagas para participantes maiores de 18 anos e outras 500 vagas para crianças da rede municipal de ensino. Os interessados podem se inscrever pelo site www.corridadotrabalho.com.br. A Justiça do Trabalho determinou que o Hospital Regional de Colíder corrija 66 irregularidades trabalhistas sobre saúde, segurança e higiene no trabalho em até 120 dias, sob pena de ser multado em até 30 mil reais por cada obrigação descumprida. Entre as irregularidades apontadas pelo Ministério do Trabalho estão o sucateamento dos aparelhos, a falta de equipamentos de proteção individual, adicional de insalubridade, além da demora do diagnóstico de tuberculose e H1N1, doenças que trazem risco a toda a equipe do hospital. Um consultor de vendas externas de uma empresa de recuperação de crédito de Cuiabá conseguiu na Justiça o direito de receber o mesmo salário que um colega de trabalho. Na ação, ajuizada na quarta vara da capital do Estado, ficou comprovado que o vendedor recebia R$ 200 reais a menos, mesmo exercendo função idêntica ao outro empregado. A empresa foi condenada a pagar a equiparação salarial, além de todas as verbas trabalhistas após a demissão do funcionário.